E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Dessa vez, aqui de carro, né? Ainda estamos na pandemia Hoje, estamos aqui no, no lockdown aqui em Belém é, Só pode sair para coisas essenciais Como por exemplo, no meu caso, ir ao banco é, Ir ao banco, trabalhar trabalhos essenciais, médicos, consultas, então, eu tenho na verdade duas, fazendo duas coisas, ao banco, entregar os materiais que tá aqui no, no, na parte de trás do carro, não vai dar pra mostrar porque a câmera tá fixa, e buscar minha mãe no trabalho, que ela também trabalha no, na área de, essencial, então, é umas missões aí. E durante um pedacinho desse trecho, eu vou gravar um, um tanto pra vocês, e aí a gente vai conversando no caminho, certo? Mas bom, mas vamos falar de coisa boa. O que eu tô gravando esse vídeo especial porque a gente... Porque finalmente chegou a internet de fibra ótica lá na... na região que eu moro. E agora pra minha felicidade vai dar pra postar vídeos com mais qualidade no YouTube, né? Então eu tô fazendo esse primeiro teste aqui, eu tô gravando em 4K 30 FPS com o auto ligado e com o GPS da câmera também ativado. Agora que chegou a internet rápida, eu estou indo devagarzinho porque eu tenho que ir com cuidado para não danificar as coisas aqui atrás. Então, agora que chegou a internet fibra ótica eu consigo ter um upload muito, acho que 20 vezes mais rápido do que eu tinha antes, certo? E isso vai me permitir a ah, postar vídeos com muito mais qualidade, do tipo, por exemplo, a... Ah, Antes eu renderizava um vídeo de 10 minutos a 720p, 60fps, dava mais ou menos aí 1gb, giga, 1gb giga e 400, 1gb e meio, nessa faixa, entre 1 e 1gb e meio, e demorava para postar, acho que eu botava tipo assim, às 11 da noite, e tem que deixar carregando até de manhã, umas 8 e meia, 9 horas da manhã que ia é terminar de upar o vídeo. E demorava muito, cara, então eu nem podia fazer as coisas com mais qualidade Porque senão ficava quase impossível de postar E quando era uma coisa tipo assim, quase beirando os 2GB, dependendo do comprimento do vídeo, né Eu tinha que ir pra casa da minha namorada pra postar de lá que a internet era, era melhor Era um, um pouco mais rápido do que lá de casa, né e aí já era um pouco possível O tempo que eu passava lá já dava pra, pra postar assim, 3 horas 3 horas, um pouquinho Mas que deram um tempo razoável Pra quantidade de Por um arquivo tão pequeno que eu tinha que upar, sabe? E... Agora vamos ver em 4K, né? Se fica mais interessante, é interessante pra gente Mas eu já tô muito feliz Que a gente vai conseguir fazer esse upgrade de qualidade de imagem, né, de fotografia do vídeo. E aí só me permitir também, eu mudei o software, né, eu troquei para sair do Sony Vegas e fui pro Adobe Premiere porque ele me dá. O Sony Vegas estava muito bugado, muito bugado mesmo. Você estava fazendo os projetos e aí ele fechava do nada e aí não salvava. O que você queria salvar ao certo E acabava que você perdia tempo Porque depois não conseguia recuperar o projeto O arquivo, o programa simplesmente fechava do nada E tava muito bugado, mesmo na versão mais nova E no Adobe Premiere eu coloquei agora Eu tô usando e os vídeos da GoPro roda liso, liso, liso É um programa menos bugado, resumidamente Por exemplo, no Sony Vegas, para eu assistir... Ah, o preview do vídeo na qualidade máxima tinha que desabilitar um bocado de coisa para poder rodar isso pegava um delay agora não no primeiro eu coloco no máximo coloca os efeitos coloco mais legendas e e roda liso sem travar lá no, no, no preview né então eu achei um, um arquivo que tem mais, um programa que tem mais compatibilidade com com os vídeos da GoPro em específico, né? Eu acredito que outras câmeras também. Mas falando do meu caso, que é da GoPro, né? E é isso, espero que dê certo. Agora em relação ao lockdown aqui em Belém, os casos aumentaram bastante. Desde a última vez que eu postei o vídeo. Eu não, não estou com números de cabeça agora. Mas acho que da última vez que eu postei tinha uns 30 casos. E agora a gente já passou de, de mil confirmados, né? fora as subnotificações e tá todo mundo quebrado aí por exemplo eu paguei o carro acho que com 10 ou 11 dias de atraso mas deu mas aí já no próximo mês ainda não ainda não, ainda não sei como vou fazer mas vai dar tudo certo e a gente vai se virando né aos poucos com o que dá para fazer Apesar do lockdown, a gente dá, dá encontro a muitas pessoas na rua, mas porque realmente tem que sair, né? Tem que resolver alguma coisa, tem que comprar algum remédio no supermercado, consulta, emprego, por aí afora, né? Dá pra se esperar que a gente encontre as ruas desertas, tipo só eu e o semáforo. Talvez isso mais tarde da noite, mas agora no horário comercial, acho que muita, muita gente... Ainda tem que sair resolver as suas coisas E olha que o Belém Belém e o Pará como um todo Teve um dos melhores índices De isolamento do Brasil Teve, se eu não me engano Um tempo desses aí Que o pessoal aqui em Belém Atingiu 59% E que ficou em primeiro lugar Mas aí o ideal seria 70% Mas a gente sabe Que é muito, muito difícil Atingir esse índice, né? fica praticamente inviável. Ó, mas a gente na, na rua sem máscara muita gente não sem máscara. Mas aqui tem um a periferia, né? Então a gente releva. Releva porque devido à ignorância das pessoas, né? Então as pessoas tendem a ser mais teimosas, né? Aproveitando essa, essa, essa saideira essencial que eu tô tendo que fazer hoje, gravando vídeo pra dar um alô para quem é de fora da cidade e tá querendo saber como é que estão as coisas por aqui, por Belém uh, Juas, se o pessoal tá respeitando ou não a quarentena, como vocês podem ver, 50%, né? 50% estão, 50% não estão. Então. É, nessa vibe aí caiu o boné do cara não passei por cima caiu o boné porque no lugar da cabeça se vende tal boné era para tal capacete né mas eu não entendo esse medo de pessoal aqui de Belém que usa máscara anda de moto com medo de pegar corona e morrer de corona mas não tem medo de cair se acidentar e quebrar a cabeça e morrer de um acidente de moto o que seria também bastante provável né rapaz essa xR é tá bonita viu e é isso gente até uma próxima e não sei dizer quando e saúde para todos nós para que tudo isso cabe logo não esqueça aí do joinha até um próximo vídeo quando eu sair de forma Emergencial, vamos dizer assim Beleza? Valeu!